Estes dois senhores que aqui estão, estes dois guerreiros que aqui temos, o bárbaro e o cavaleirinho dourado, uh, basicamente são os guerreiros do eu que eu identifiquei e que os vejo diariamente, momento a momento, a combater. A combater porquê? A combater pelas nossas próprias escolhas. Porque nós, no momento em que temos que tomar uma decisão, no momento em que temos que optar em fazer algo de uma forma ou de outra, estamos, no fundo, a decidir um conflito entre eles os dois. Estamos a decidir a qual é que vamos dar poder. E podemos dar poder ao nosso medroso, ao nosso reservado, ao nosso competitivo, ou podemos dar poder àquele que confia, àquele que entrega, àquele que partilha e, e, que, e que, que, que, de facto, se entrega uh, e, e se expande na conexão com os outros. Portanto, logo mal o despertador toca, já estamos a ter que resolver um conflito. Fico na caminha, está tão quentinha, é tão bom. Hum. Ou então aqueles... Não, Paulo, tu não vais a lado nenhum se, se, se não saíres da cama, porque, efetivamente, não, não vais conseguir atingir os teus objetivos se não saíres da cama. É, pá, mas isto é tão confortável. Eu podia inventar uma desculpa qualquer. Eu posso telefonar uh, ao chefe a dizer que, que estou constipado, que estou doente, que me dói a cabeça. Não, mas, o tu até podes arranjar uma desculpa e ser bem-sucedido nisso, mas continuas a não atingir os teus objetivos. Continuas a não te aproximar daquilo que desejas ser e superaste a, a, a ti próprio. E, portanto, lá estamos nós, internamente, talvez não de uma forma tão demorada uh, ou tão consciente, a resolver este conflito, ok? Internamente. Assim se vê a verdade das nossas decisões, ou seja, muito facilmente o verniz estala, ou seja, uh, quando somos efetivamente confrontados com a situação que nos produzia medo, imediatamente vai o nosso bárbaro dizer que uh, errámos não devíamos ter confiado. E, portanto, é muito comum este tipo de situação. Nós, nós darmos, convencidos que, de facto, demos porque queríamos, e depois arrependermos-nos de termos dado. Okay? Portanto, a questão começa logo aqui. Nós estamos a dar porque acreditamos que o estamos a fazer por nós, pelo nosso crescimento, pelo nosso desenvolvimento enquanto seres humanos, ou estamos a fazê-lo condicionalmente? Estamos a fazê-lo porque... Ah, porque acreditamos que isto pode trazer contrapartidas, que isto vai causar boa impressão no outro, que vou conseguir obter favores através disto, etc, etc. Temos o nosso Bárbaro a falar. E estes princípios são simples, ok? Transportar isto para o nosso dia-a-dia, -dia, transportar isto para, a nossa, para, a nossa, para as nossas decisões do nosso cotidiano, só é difícil na medida em que implica uma grande dose de consciência, em que implica acreditarmos com muita força. Implica, efetivamente, nós termos a energia interna para lutarmos com o nosso cavaleirinho dourado e não cedermos aos nossos medos e às nossas fragilidades. Percebem? Está tudo aqui. Okay? Sabermos a cada momento a qual dar poder.